Deixa eu ver, o rap do, do Last Dance eu não vi, velho. esse rap aqui... Todd, oh. você you que sure você you know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 Rifle, capitão, sempre buscando ir além. Gabriel Toledo jogando sempre semedo. Surgiu em 2003, representando desde cedo. Com muita dedicação, conquistou o mundo inteiro. Tem aula do professor, então confia no verdadeiro Fernando Alvarenga, direto de Resende. A dona Morte é uma lenda de ruxar, ele entende. Fergode nunca vai desistir, ele surpreende. É o rato do global que vai comer tua mente. Vergode não para de ruxar. O mundo é Deus, só basta acreditar.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 do Padrim, 6 Mundial, a Fênix retorna quando parece está mal E sabemos que sem Fênix ser Major no final Representa o Brasil desde 1.6, Fnx não tem como Sempre será um rei, rei, rei, rei do clutch e rei do Mindplay Sempre não surpreenderá no CDA disso eu sei Cold será mesmo contra a vontade dos pais Jogou demais, provou do que é capaz Duas vezes melhor do mundo, desiste jamais Destruindo a todo segundo e mostrando como é que faz LG vs Liquid, CM do Meijotava, tapete marcando, levou o primeiro tapete, caiu, pulou, atirou, espetou dois pulando, o primeiro brasileiro da história do CSGO que tem um grafite,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 Ficou muito good, hein, mano? boa. boa hein? Ficou muito good, velho, olha aí, né? Twitch.tv barra MMAK47 ou MMAK47 no YouTube. Eu vou spamar aqui o link do desse... Cadê? Aqui ficou bom demais, mano. Ficou bom demais, velho. Aqui, ó. Ficou muito good, velho.